Joguei o desafio das 15 vitórias com um Pitbull fera e com o rebola e... Imagina o que aconteceu, eu vou pro molde ah! Ok. E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera. O seguinte é o seguinte, calma, calma, calma, calma. Calma, é o seguinte, manos O que acontece é que sim, eu joguei o desafio Das 15 vitórias com o Pitbull Ferry Com o Rebola E sim, a gente conseguiu fechar o desafio Na primeira tentativa Com a conta principal, tudo certinho Tranquilão, mas olha Foi absurdo, a gente começou com um duas derrotas, fez 4 2 e depois não perdeu, ganhamos 11 seguidas, foi uma loucura e eu consegui gravar aí pra vocês a última partida emocionante que a gente tava perdendo feio e conseguimos uma virada muito louca, foi muito engraçado, então fica de olho, cara tá muito bacana muito obrigado aí ao Pitbull e ao Rebola, o canal deles tá aqui embaixo então se liga só, dá uma olhada <risos> e dá risada, porque foi engraçado demais essa última partida tamo junto e aproveite! Ô, Brunão, é pra direita, irmão, é pra direita. Tá, eu vou direto. É pro lado do parafuso. O Brunão, o Brunão, o Brunão tem que ir no lado que nasce o parafuso, e o Brunão Rebola no outro lado sozinho. É, demorou. Eu tá, e beleza. É Bora? É agora, Bora. hein? Ai, cara, peraí, deixa eu te dar uma foto que pode ser a foto que, que deu o tido. Tirei, pronto. Bora lá, então. Cê é louco, moleque! Partiu, boa sorte pra nós. Aí, já achou um trio, hein, moleque? Ixi! Eita, bibi? Eu não gosto muito não, mano. Só. Não, né? Toma aqui no parafuso já. Vem, vem, Jim. Já chega tirando o parafuso quando. Já. Isso. Hum. Morri, beleza. Peguei um deles. Ai, pegou eu! Aí morreu. Aí moeu um pouquinho. Aí se moeu pra nós. É de boa, o time deles não é tão forte, não. Vou tá? ter, que, ter que virar o jogo de novo. Peguei um ali. Boa. A House usou é super nada a ver. Ela podia ter usado lá na frente, né? Não, peguei a torreta pra poder parar ela. Ai, caraca, mano. Segura, segura, segura. Boa. Tá. tá porra, tem que pegar muito agora. É, agora é só. hora. Peguei o Barley. Ai, não peguei não, mano. Precisa pegar o máximo possível garoto. A gente vai ter que levar nesse robô, mas só, gastar, só guardar super. A gente leva. Boa. Boa. Nice. Será nice. que a Bibi, que eu acho que ela vai tentar jogar os super lá nos cofres? ela vai pegar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum. Bora, pega o cofre. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, vamos Vamos, vamos, vamos. Boa, moleque. Ah, moleque. Cê é louco. Olha que f*** o bagulho. Cê é louco, Pit. Jogou demais também. Jogou muito o Você é louco. <laughs> é, é nóis, mano. Caraca, que é contra-ataque, mano, de 38 para cima. Você pra garantiu cinco. sua vaga na próxima etapa do campeonato de Brawl. Confira suas mensagens para saber mais. Que... Oh, me tamo, mano. A gente começou, acho que tava 4-2, mano. É, tava. 4-2. Tem, mora... tem noção disso? 4-2 para 15-2? Ah, moleque, você não tem noção que eu gravei essa partida? Sério? Eu, eu, eu gravei mano. tudo, mano. <risos> Eu vou pegar os replays depois pra fazer o videozinho. Ah, moleque, boa. Mas não vou pro Brawl, a estratégia é tudo. Estratégia é, é mano. tudo. Que mal, mano. Valeu, Reboleiro. É, muito mano. top, mano. É, nós estamos junto, mano, o Pitch aí no Coach Monstro e jogando muito. É, o Peach foi dando a cal, a gente foi seguindo. O GG. É, Rapaziada, mas... o link do canal do Peach do Rebola tá aqui embaixo na descrição. Eles nem sabiam que eu tava gravando, mas gravei. Gravando a... A casa, é isso. Mano. Eu gravei tudo, gravei tudo, <risos> mano. <risos> Eu gravei tudo, mano. Você tá louco, mano. Top demais. Saiu o vídeo tá prontinho mano. pra gente. Mas... Já chegou Não, mensagem mas... aqui pra mim já, mano. Você tá louco. Mas... Saiu é, é, no vídeo com emoção, Saiu o vídeo com emoção. Você é louco. Tem noção que a gente tava... Que, é, tava 4-2, mano. Você tá louco. Perdemos a segunda no futebral, mano. É mesmo. Caraca, ganhamos 11 em seguida, cara. mano. É, exatamente. É. Ganhamos mais fácil. Verdade. Que doideira, mano. Jogaram demais. Valeu, rapaziada. Tamo junto, mano. É isso aí. Vai. Mais um. Agora não... a na a caixa, a caixa veio a B. <risos> ah, mentira. Nossa, eu não ganhei. Agora o rebola vai ter que abrir pra ver se acha também. Então é isso, rapaziada. Fica por aqui. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Abraço. Falou. É, mano, você viu, né? Foi uma doideira. Mas deu bom. E calma, porque agora a gente ainda não tá no Mundial, né? A gente tá no qualificatório, tá na segunda fase. Vamos jogar a segunda fase. E aí eu quero ver se o bicho vai pegar mesmo. Então, é isso, mano. Vídeo lindo pra vocês aqui. Muito feliz. Esse vídeo, é muito feliz, né? Claro. E é claro, se você gostou, deixa aquele like, comenta aqui embaixo. Batata, que eu vou saber que você viu até o final, beleza? Então é isso, manos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Fui. Uh...